Oi gente, Oi. tudo bem? Hoje é dia 24, hoje pra nós é Natal, não sei quando você comemora, se é 24 ou 25, mas aqui é Natal pra gente. O Pongo ganhou um brinquedinho, então vocês vão ouvir ele brincando. Brincando, ele adorou esse brinquedo, né? Adorou e já comeu uma parte dele. É, já tem uma orelha do brinquedo na <risos> barriga dele, mas... <risos> Hoje é um dia muito especial pra gente porque a gente quer... a gente vai anunciar quem ganhou o nosso sorteio de Natal yeah! A gente gostaria só de passar também uma mensagem assim de Feliz Natal para vocês uhum. Especialmente, eu tenho pensado muito assim nos últimos dias Eu acho que tem tanta gente sofrendo nesse Natal Tem uhum. tanta gente que... Por ter perdido alguém uh... Não sei, ou esse ano, ou ano passado uhum. no, no dia do Natal, eu Tô eu tô pensando em pessoas específicas, né? Uhum. Ou também pessoas que estão passando por Algum doença. tipo de doença ou alguma crise nesse período que também é uhum. muito complicado. A nossa vida é celebrada hoje, uhum. na verdade, né? Porque a gente crê que com a vinda de Jesus, com o nascimento de Jesus, isso possibilitou a gente de conhecer a Deus, de ter um relacionamento com Deus, né? Uhum. E foi Ele que, que veio trazer isso, veio trazer vida para nós. Então nós celebramos a vida hoje, mas eu uhum. sei que tem muita gente também que está que tá lutando contra a tristeza hoje. Uhum. E, e as saudades e tudo mais. Então. Eu, acho que de algumas pessoas que nós conhecemos e que os nomes vêm na nossa mente quando a gente pensa nisso, nós estamos orando por vocês. Nós é. estamos orando para que, que vocês que possam, possam ter um, um, um dia gostoso. Paz. de paz e que vocês possam se sentir amados por Deus porque isso é, isso é o Natal uhum. é perceber o quanto Deus por amor é... o amor sacrificial de, de Deus, né, de Jesus como, como Jesus veio ao mundo hoje e o quão especial é esse amor, então a gente tá, a gente tá lembrando de vocês uhum. E talvez tenha alguém assistindo que também esteja passando por isso e a gente uhum. nem te conhece uhum. pessoalmente Não sabe pelo que, que você tá passando, mas a gente está orando por vocês mesmo sem conhecer, mesmo sem saber quem vocês são uhum. E pedindo a Deus que ele dê um dia feliz e tranquilo e mesmo em meia dor, que seja, uhum. que seja feliz e, e, e em paz e eu sei que isso é, só é possível é, quando é Deus que traz essa felicidade, uhum. né? Quando é, é Ele que enche o nosso coração, porque eu sei que, às vezes, se a gente olha para situações, é impossível sentir felicidade, uhum. né? Mas eu creio que Deus, Deus é Eu creio e eu sei disso e eu já vi isso. Uhum. <risos> de que Deus, é, o poder de Deus e a graça dEle são super abundantes e são muito maiores, mais uhum. profundas, mais poderosas do uhum. que do que a dor, né? E nós somos muito gratos por vocês também, que tem uhum. participado disso com a gente. E nós somos gratos por vocês. Uhum. Uhum. E foi muito legal fazer, foi muito trabalho, mas foi muito legal fazer esse vlog, mas uhum. né, um vídeo por dia, agora <risos> no Natal. A gente tá morrendo de vontade de continuar fazendo vídeo todo dia, <risos> mas a gente ainda tá vendo como que isso funcionaria. Então uhum. Aguardem cenas dos próximos capítulos <risos> pra ver como que vai ser agora, a partir de agora, nossos vídeos. Hum. É isso, gente. Agora acho que vamos, né, fazer o sorteio. Sim. E agora a gente tá com os nomes aqui das pessoas que fizeram tudo certinho pra poder participar. Posso pegar? Ai, ah, eu tô curiosa, que só, só Fica com a tá mãozinha. Aqui. E eu vou.. Eu vou soltar. Não, eu vou soltar uh -huh. e o que ficar na tua mão, uma mão só. Assim? É. Você tem que pegar um. 1, três 3 e... Ficou dois. Ok, nós temos um vencedor, <risos> uma vencedora. Aqui, os tambores. Xixi, não Ai, é pra você. Que... Melissa Vie! <risos> que massa, Melissa! Parabéns! Yes. Você ganhou os presentinhos. Uh -huh. Uh -huh da Vitória <risos> Melissa, beijão! Espero que vocês gostem dos presentinhos uhum. aí na tua casa. Um beijão a família inteira um beijão para todos vocês para todas as suas famílias Muito obrigado por participarem do sorteio é. também, por contarem como vocês conheceram a gente uhum. isso foi bem legal de ler as Sim. mensagens também de, de, de ver o motivo pelo qual vocês começaram a participar é muito, muito legal é. <risos> Talvez amanhã tem mais, se não tiver amanhã vai ser depois de amanhã uhum. Então até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E Feliz Natal Feliz Natal, tchau Fala Feliz Natal Feliz Natal <risos>